Olá, sou da cidade de Montebello, meu nome é Crislândia, é, sou de Minas Gerais. Então, eu conheci a reflexologia através de uma amiga minha, né? ela era reflexoterapeuta podal aqui na minha cidade. Ela atendia o meu filho, que é autista, tem 10 anos. E todos sabem que o autista ele é extremamente agitado, né? tem as estereotipias. E com a reflexologia, ele acalmou e diminuiu bastante a estereotipia dele. Por motivos pessoais, essa amiga minha, ela teve que parar de atendê-lo. Aí eu peguei, fiquei atrás de outro reflexoterapeuta não achava aí desesperada porque meu filho estava voltando tudo de novo né aí eu peguei no desespero procurando na internet alguma coisa que eu pudesse achar para mim fazer para estar tá trabalhando no meu filho eu encontrei o professor Roberto o professor, depois que eu conheci o professor Roberto e a reflexologia na minha vida tudo mudou Eu pensava em aplicar só no meu filho, mas a minha, minha autoconfiança, né, minha estima melhorou porque eu fazia em mim também e aí eu resolvi ajudar outras pessoas também, né, e com isso as pessoas gostaram e me procuravam cada vez mais. Aí e eu... Aí eu peguei e falei, ah, para para minha família, se alguém quisesse me dar um presente, me dava em dinheiro que eu ia fazer o curso completo. Aí eu comprei o MDF com o dinheiro de presentes de aniversário. Comprando o MDF, eu comecei a cobrar 50 reais as consultas que eu fazia, né, as massagens. E depois juntei dinheiro e comprei o mate. E antes disso, quando eu estava fazendo o MDF, eu tinha, ia tirar a carteira de motorista fazia dois anos que eu estava tentando e não conseguia. Aí, fazendo uma autoaplicação em mim, eu me controlei, fiquei mais calma, tranquila, consegui dormir naquela noite e mais confiável, fui fazer a prova e passei. Fazendo o, o, o MAD, né, eu precisava de uma cadeira para fazer massagens. Né? Aí eu juntei também de, aí eu aumentei, a, a, né, passei a R$ reais, aumentei a reflexologia a, e comprei uma cadeira para mim estar tá atendendo. Então é assim, se você está aí pensando em fazer ou não o curso, somente começa. Né? O professor dá 15 dias né, para a gente, se quiser, desistir. Então, você não, eu tenho certeza que você não vai desistir, porque para mim trouxe muitos benefícios, é, não só financeiro, como também psicológico. Né? É, hoje, eu me encontro assim. Tem clínicas querendo que eu vá trabalhar, né? assim que todo mundo tomar as vacinas, eu vou... Pro, é, trabalhar numa clínica e vou levar a minha cadeira comigo. Então, assim, é, se você realmente está precisando de uma, de uma ajuda, de uma autoestima, tá aí, é a reflexologia. Não vejo outro caminho. E aí você só passa a confiar cada vez mais em você, que aí vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês. Tchau.